em casa o meu é feito em casa se você quiser aprender eu vou deixar o link na descrição do vídeo e você pode fazer bom se você for comprar caixinha são duas caixinhas tá bom mas aqui no caso 400 gramas eu pesei e também 400 gramas de leite condensado pesei também na caixinha parece que vem 390 alguma coisa assim bem próximo então pode ser uma caixinha também não tem problema muitas pessoas me perguntaram nos comentários como eu fazia o mousse de leite ninho é muito simples. Antigamente eu nem usava batedeira e nem liquidificador, eu batia na mão mesmo. Mas você pode bater no liquidificador, na batedeira, na mão, do jeito que você quiser. Bom, vou colocar aqui duas xícaras, tá vendo aqui? Duas xícaras de leite ninho, assim, tá bom? Segunda xícara do leite em pó. Eu não coloco clara de ovos, tá? Porque é cru, então eu não gosto de colocar clara de ovos. Por vários motivos. Então dá uma mexidinha assim. Na batedeira a massa vai ficar muito melhor, mas eu fazia na mão mesmo antigamente. Mas você pode fazer também no liquidificador, tá bom? Dá uma mexida assim para, na hora de bater, não sujar tudo. Você coloca na fraca, tá bom? Agora você já pode acrescentar e colocar mais forte. Depois de uns dois minutinhos, pode colocar no mais forte. 5 minutinhos que está batendo aumentei mais a velocidade já está começando a ficar cremoso Deixei 10 minutos batendo. Quando eu batia na mão, eu ficava uns 20 minutos batendo até fazer isso aqui, dessas bolhas. Porque isso é que faz o mousse ficar todo furadinho, bem gostoso. Se for indicador, você deixa bater uns 15 minutos para ficar bem homogêneo, ok? Agora é só tirar e colocar no spot que você quiser. Eu vou colocar nas taças. Você viu que eu não coloquei clara de ovos? Não coloquei água, muita gente coloca água com a do leite em pó, não coloco água, porque o soro do creme de leite já é suficiente. Em vez de você coar o creme de leite, você já usa com o soro, então não precisa de colocar água. Nesse aqui, eu vou fazer um pouco diferente, coloco um pouco, vou colocar chocolate em pó. Eu estou colocando, é o 50% cacau, mas você pode colocar o toddy também, que eu já fiz muito com toddy, fica muito gostoso. E agora eu completo assim. Bom, agora eu faço assim de leve. Vou deixar meia hora na geladeira. Mas você pode deixar mais, tá? Eu vou deixar apenas meia hora, mas você pode deixar quantas horas você quiser para ficar bem gelado. Quanto mais gelado, mais firme, mais gostoso ele vai ficar. Então daqui meia hora eu volto. Passou meia hora. Olha como está. Já está bem firme. Nesses aqui eu vou fazer isso aqui, ó. Colocar um pouquinho de leitinho em cima. Aquele ali eu coloquei chocolate, então esse aqui eu vou colocar um pouquinho em cima. Vai ficar bem mais gostoso ainda. Mas se você não quiser colocar, não precisa, tá? Olha bem. Viu hum. que delícia? tá isso? Ficou bem firme, ó. Deixa eu provar, né? Isso é muito gostoso.